Ai, ai, vamos lá então, né? Ó, isso aqui foi feito pelo usuário Resident Bio. Deixa eu só confirmar aqui. A gente, nem vou mexer nessa tela, porque tá certinha. Eu não quero nem mexer. Mas é, esse Palavras Cruzadas foi, foi criado pelo Resident Bio Evil. Resident Underline Bio, bio, né? Lá do Twitter, que é um usuário do Twitter. É, vamos ver se eu consigo resolver né, essas palavras cruzadas. Então, vamos lá. Ó, então, assim, é, por exemplo, um aqui são os da vertical e o across são os da horizontal. Eu vou escolher uma fontezinha aqui, né? Porque... É com essa aqui mesmo. Vamos ver se a gente consegue resolver. Vamos, então, começar pelo número 1, um, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. Ó, eu não olhei as respostas, tá? Eu vou olhar tudo agora aqui com vocês. Eu não fiz, não olhei os, os, as coisas, não olhei nada. Estou vendo agora a primeira vez aqui. Vendo agora, agorinha. Agorinha. Então, vamos lá. Uh, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez letras. O organismo que age como a fonte original do mofo visto no sete e no oito... O organismo que age como a fonte original. Megamiceto ou mutamiceto? Porque poderia ser os dois. Inclusive, poderia mesmo ser os dois aqui, ó. Se a gente tá falando do organismo que dá origem ao mutamiceto, ou a gente tá falando do megamiceto, que é o que dá origem ao mutamiceto, ou a gente tá falando do mutamiceto? Eu vou colocar o mutamicet, muta, muta tá? Deixa eu pôr a fonte preta, né? por em vermelho pronto multa porque tá em inglês, né? Então tem que ser multa é, mais, deixa eu Deixa eu tentar encaixar as letras aqui no nas palavras cruzadas, calma. Eita, não, não tá ainda, calma. Não, anjo? É, não faz diferença para essa palavra cruzada, né? Mas em questão de lorice aí a gente teria que saber. O que eu fiz aqui, hein? 31, 32. É, não vai ficar perfeito, gente, mas é o que deu para fazer aqui, tá? Tá, vamos resolver os que estão na vertical primeiro? Vamos. Uh, a cor... Uh, a erva colorida é, de cor... É, tipo, a erva de cor... É, como é que eu posso dizer? Singular, que foi originada do Gaiden. Com... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis é a duplicar aqui. Eu vou duplicar pra ficar mais fácil. No Gaiden, se eu não me engano, ela era roxa. Não. Amarela? Não. Nossa, o Gaiden eu joguei há 300 anos. Porque cabe yellow e cabe purple também. Tá, calma. Deixa eu ver a 9, o que que é a 9 ali? 9, 9 seria a rua localizada diretamente atrás do R.P.D. Tanto Claire e Leon começam no Resident Evil 2. É a Flower, Flower Street. Então não pode... eu também sou burra, né? Eu acho que é a roxa, cara, não era roxa? Eu vou colocar roxo. Purple. Ah, se é street, ó. Se é street, tem que ser purple. Não dá pra ser yellow. Porque vai ter um street aqui, então, um purple. Aqui eu joguei um Miguel, tá? Aqui, admito que eu joguei um Migué. Tá. Vamos já preencher esse, então, aqui do 9, né? Que é Flower Street. Calma aí. Então, vamos já resolver esse aqui. Flower. Reach. Deixa eu... Um E vai sobrepor o outro, mas tá tudo bem. Tudo bem. Deixa eu pôr um espaço aqui. Flower Street. Ó, oh, deu certinho, pô. Muito bom. Não deu certinho. Certinho, certinho não deu. Mas deu quase certinho, ó. O Flower. O oh, Flower. Tá bom. Tá, tá bom, né, gente? É, tá. Bom, beleza. Eu tô mais preocupada em deixar bonitinho o negócio do que... Tá bom vamos lá vamos para o próximo então vamos continuar nos no da vertical essa pessoa está no canto no extremo canto direito uh, no extremo canto direito da icônica foto dos stars ela tá no canto do lado direito ela tá tipo no na, na ponta oposta bem oposta do lado direito é, é o número 4. Número 4, número 4. Eu acho que. Peraí. Quatro letras, né? Vou, vou pegar esse aqui. Com quatro letras. A gente tem. Vamos, vamos lembrar os stars com quatro letras. Tem a Jill. Chris, não. Barry, não. Joseph, não. O Wesker não, que é Albert, né? Ou o Wesker mesmo. Eu acho que é o Brad, se eu não me engano. De cabeça, assim, eu acho que é o Brad. Gente, depois eu agradeço, tá? Os... A gente faz o seguinte, eu vou colocar o Brad aqui, depois a gente vê se ele encaixa, né? Na próxima... Na horizontal ali, pronto. Aí. Eu vou deixar o Brad. Se eu não me engano, é o Brad. Tá, número 5. Companhia farmacêutica que, que agiu no mangá Heavenly Island para roubar um novo vírus. É a Shenya. Essa é porque eu sei, porque eu, eu li há pouco tempo Heavenly Island. Ô, oh, minha filha. Aqui, só arrastar. Xenia. Eu lembro que parece a Xinra. Xenia. Xemui. Número 6. Uh, examinando a mesa de Albert Wesker essa quantidade de vezes no Resident Evil 2, você descobrirá. Um filme secreto para revelar uma foto curiosa cinquenta vezes, né? Então tem que ser em, em inglês fifty, fifty, então t fifty, cinquenta vezes. Ah, uh, tá para próxima aqui da vertical. Uh, a popular vila de pesca que reside, que residentes de Raccoon City, como Barry, amavam visitar para pescar e para se divertir, né? Recreation para recreação. Stoneville, onde que tá o 10? cadê o 10? Deu 10, 12, 15, 17. Ah, tá aqui, ó. Tá escondidinho. Ó, já tá até com S aqui, ó. Já, inclusive, já tá com S aqui, ó. Stoneville. Que é a cidade vizinha. Stoneville. Da jipezinha de Raccoon City. Gente, tá meio cagado, tá? Tá meio umas letras voando, mas tá bom. Tá, número 12 tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nome da, do tema de Save Room de Resident Evil 4. Serenity, né? Serenity. Turururu, Turururu, Tururu, Serenity. Turururu. Não consegui ler os números de tão pequenos que estão. Eu tô conseguindo ver aqui na tela, então tá. Tá. Onde eu parei? Ah. É 15. 15. A última chave que o jogador encontra das quatro chaves principais no RPD é a CLUB, não é? Onde que tá o 15? Ah, o 15 aqui, ó. Ó, quatro letras, CLUB KEY. Nicolas Zamoni debutando tudo. Não sei se isso é um motivo de orgulho, né? Mas tá bom. E agora o 17, é o último da Vertical. É, o password super secreto, a senha super secreta de John Clemens. No primeiro Resident Evil. O John Clemens, para quem não sabe, é o John da Ada, né? Do Resident Evil 1. É que o sobrenome Clemens, ele tá numa versão... Tipo, eles tiraram, mas era pra ser o sobrenome dele, tá? Numa, tipo, numa build antiga, sabe? Tipo, a galera fuçou os arquivos e descobriu que era John Clemens o nome dele. Ada. É a senha super secreta dele. Deve ser do Leon também, inclusive, né? Agora, do celular do Leon, né? Tá, agora vamos ver na horizontal. A gente já resolveu qual? Não, nenhuma. Só... 9, né? O cara da rua, tá. Uh... Esta arma... Esta mortal arma biológica é responsável por matar a equipe do Chris na China durante sua missão em Resident Evil 6. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria Ilusija, que é aquela cobra que mata geral. Pode ser, né? Cabe. Ilusija. Aqueles radames, né? Ilusija. Deixa eu ver se cabe aqui. Ilusija. É aquela que desaparece aparece, desaparece. Ela tem camuflagem. Mano, tá tudo cagado, gente. Desculpa, viu? Tá bom. Tá, próximo. A tribo encontrada no, no pântano durante Resident Evil 5 que descende da civilização que, uh, que guardava, né? Que cuidava da Stairway to the Sun, escadaria para o Sol, que é a flor do Progenitor, são os N de Paia. É o número 7. Já tá aqui, ó. Já tem o um Y aqui. Eu não sei como pronuncia, né? Mas... Eu não sei como pronuncia, só sei escrever. Ah, esse aqui coube quase certinho, gente. Quase. Uh, tá, 8. O tema original é criado para Resident Evil 2 Remake cantada por Cory Matthew Johnson. Todo brasileiro precisa saber que é saudade. Qual que é? 11. Não. 8. Cadê o 8? Aqui. Ó, AD. Eu tô me sentindo jogando roda-roda de Jekyll, gente. Sou uma senhora que gosta de roda-roda Jequiti. Acho legal. Passou a vez! Passou a vez! Saudade. Tá. Próximo. Aí o 9 a gente já fez, né? Que era Flower Street. 11. O Tyrant. O Tyrant... Un... É um tyrant... É tyrant que tá escrito aqui? Acho que é. O Tyrant One of a Kind, tipo, único, né? Criado por Greg Miller. É... Em... Em Defiance, tipo... para bater de frente com a produção em massa de Tyrants da Umbrella. Qual que é o 11? 11, 11, 11 é o Thanatos, né? Ó. Thanatos. que é o do Outbreak, é o famoso Tarde de sunguinha. Dan danado, é o Tarant danado. Tanatos. A gente tá meio, meio fora, tá, os quadradinhos, mas é, é o que tem pra hoje, tá? Palavra com sete letras, tempo, né, Cristian? É... Tá, tá qual que é o próximo agora? 13. A cidade que Glen Arias usou o A-Virus no filme Resident Evil Vendetta, Nova York. Mas onde que tá o 13? Esse aqui? Deixa eu só tirar ele da frente pra eu ver. É, esse é o é Nova York, New York. New York, New York, I want to wake up in the city that doesn't sleep, eu vou colocar assim, New York, pronto, já tem o um N ali, é uma letra a menos para a gente se preocupar em deixar bonitinho. 14. A cidade e aeroporto que The Generation se passam. É Harvardville. Cadê o 14? Aqui. Okay. Harvardville. It's up to you. Harvardville. Harvard. Harvardville. viu, viu, Harvard viu, Harvard viu, mas você não viu, Harvard viu, deixa eu tentar jogar essas letras um pouco, né? ai tá tudo cagado Eu vou tirar aquele E daqui, ó. Aí eu já consigo encaixar aqui as outras letras, ó. Harvard View. Tá. Beleza. Onde uh, a gente parou? 16. O nome da Magnum Custom, que o Barry pré-encomendou de Kendo, e nunca teve por causa do incidente de... É, Raccoon City, é a Samurai Edge, né? Ué, então, então eu errei aqui. Então não é Stone Samurai... Não, também não é a Samurai Edge, Calma. Calma. No nome da Magnum Custom, que o Barry encomendou do Kendo. Putz, será que é do 2, dos files do 64? Ou não é Stoneville? Deixa eu tentar lembrar as cidades em volta de... Arclay, Stoneville... Não, mas não pode ser samurai, é samurai. Não, não dá para ser. Tá, deixa essa por enquanto, a gente vê depois. Essa eu vou passar, gente. Essa eu vou passar. Hum, nome... O nome da, do, do Bonde que Gil e a OBCS usam como sua base de operações. Ah, não, peraí, peraí. É, 18o, primeiro. O 18o. O oitavo. O 8... Nossa, tô doidona. O oitavo. 8º... A oitava cobaia listada no arquivo do Lost in Nightmares, que mostrava os 13 candidatos do Projeto W. É... O 18, né? Acho que é o William. Se eu não me engano, é o William. Acho que é William. Deixa eu pôr aqui wi wi ou esses outros esses últimos dois aí tão brabo, hein será que é do file do 64 cara se for vou lembrar de cabeça não vou lembrar não William. William. Oh, ele me quebra. Oh, ele é brabo. William. Depois a gente confirma esse William aí, tá? É... Mani, põe a Courier New. Vai ficar certinho a fonte. Ah, deixa essa mesmo, já estamos quase acabando. É... Então a gente está... Ah, tá, essa aqui é Lons Yard. Essa, essa aqui eu tirei do fundo da alma agora, gente, do, do pátio Lons Yard. Lons... Deixa eu ver se cabe. que eu fiz, senhor? Peraí, vou ter que copiar um aqui. Caraca, esse eu puxei lá do pâncreas, velho. Longyard. yard. Yard. Eu lembrei do cenário agora, veio lá, do... puta que pariu. Agora, esse aqui, cara. Esse 16 arma o nome da Magnum Custom, que o Barry encomendou do Kendo, mas nunca pegou por causa do incidente de Raccoon City. Isso aí tá lá no file da, do... do Kendo, lá do 2. Esse eu não vou lembrar. Esse eu não vou lembrar. Uh, o trem, o bonde tinha nome? Não é o bonde, é o é como se fosse na estação. O local onde ele tá ali. Tipo, a tua parada, entendeu? O Lonsyard. Eu acho que é isso. Tem alguma coisa de Lonsyard no cenário. Agora, essa 16 aqui, cara... A 16 eu não faço ideia. <risos> samurai Ed disse o Christian. Caraca, pior que eu fui seca no Samurai Edge ali. Mas não cabe, ó. Samurai. Não cabe. Esse eu não sei. Deve estar lá no file do... do... Vamos... Bom, eu acertei, ó. Ilusija, porque ela realmente mata uma porrada de gente da equipe do... Não pode ser o NAPAD, porque, assim, é a primeira vez que a equipe do, do Chris é destroçada, aquela hora, pela... Pela Carla Radames, né? É, alguns se transformam em Napade, Não pode ser. E aqui cabe Luzija que é naquela parte de... Que tipo, tem tipo um cortiço, tal, que eles passam por ali. É aquela cobra que fica aparecendo toda hora. E o Chris vai que nem um louco atrás dela, sabe? E até o Pierce fala... Ah, tá maluco! Tá doido! É, pois é. Samurai é de a pistola do Chris e da Jill. É, hum. nem caberia aqui de qualquer forma, né? A gente pensa a arma, já pensa logo. miceto, mas caberia mega Miceto aqui também, depende, a pergunta ficou meio dúbia. A tribo dos de Paia, Shen que é o nome da companhia do heavenly Island, Tanatos, Saudade, Brad. Vamos conferir o um negócio da foto? Mas eu acho que é o Brad mesmo. É... Deixa eu pôr aqui. Star's Picture. Ah, Resident Evil, né? Que otária! Ó, é o Brad mesmo, ó. É o Brad. É o Brad. É Qual que outra que eu fiquei em dúvida? Deixa eu ver aqui. Oh, porra, cadê? <risos> Star Spitcher, mais um mão de estrela, parabéns. Stoneville. Ah, essa eu vou olhar lá no file do. William, William, vamos ver se é William. O nome da criança Wesker. Oitava criança Wesker. Eu lembro que tinha um William. Aí eu olhei ali. Combinou, é nós. Deixa eu ver aqui no Resident Cadê os files? Lost in Nightmares. Cadê a lista aqui? William, isso mesmo. Acertou, miserável. Matilda. Matilda. Gan. Matilda é do, do Leon, do 4. Do Tá, o que mais? Que a gente ficou em dúvida. É... A erva do... do Gaiden, eu não lembro se era roxa, mas eu acho que era. Resident Evil Gaiden. Verb. Purple, aqui, ó. Purple. Purple. Tem a foto? Quero foto. Aqui, ó. Purple. Purple. Aqui, ó. Qual outra? É, eu acho que é só essa agora do que vai estar no mesmo lugar. Stoneville e, e a arma do Barry. Então, vamos lá no Resident Evil Database, olhar os files. É um file do 64, cara. Ele é exclusivo de 64, se eu não me engano. Aqui, ó, X-Files. Bilhete do Robert. Aqui, ó. Touro Furioso. Como é, que, como é que é isso em... Ó, Stoneville, acertei. Né? Stoneville era no mesmo file, só que esse cara... Touro Furioso, eu quero ver esse nome em Resident Evil 2, X-Files, Robert's Note. Vou lá, ia lembrar de Raging Bull, caralho! Essa eu não ia lembrar nem fudendo, cara. Nossa, essa é nível porra. Nossa, essa não fazia ideia, cara. Essa que ele pegou e falou assim, não, essa aqui. Eu vou pegar até o maior dos, dos Elorinhas. rei Bull. Só que esse aqui eu vou pôr em outra, outra cor, porque eu não acertei. Raging Bull. Eu vou pôr em... Ou eu vou pôr as outras em verde. Aqui, ó. Esse acertamos. Esse acertamos porque é o 50, né? E Luzija é aquilo. A gente ficou meio assim, mas... É a única que cabe e realmente mata... Uma galera da equipe do Chris, né? Então. De paia. Flower Street. Tá certo também. Stoneville. Tá certo. New York. Tá certo. Que é a cidade onde o Glenarius contamina tudo. Bread. Gente, agora vocês têm que cortar isso aqui. Colocar lá no Twitter e falar, nossa, a é uma vergonha, ela não sabia da arma do, do Brad, que o Barry encomendou. Com o Kendo, que vergonha, cara. Ela se diz uma especialista em Resident Evil. Tentar me cancelar lá, né, galera? Tem que... Não tem gabarito? Pois é, né, Eduardo? Eu vou procurar o gabarito na conta dele. viu Ó, isso aqui a gente confirma Esse aqui tá certo também, a Club. William. William. Eida, que a gente sabia também que tava certo. Eida. Ah, a Longyard, vamos confirmar a 11yard aqui. Lons Yard. Resident Evil 3 Cable Car. Nossa, tá, tá difícil o loading na minha cabeça aqui, hein? Eu lembro desse nome na no City Hall. A gente passa pelo c -Hall, gente. Calma aí. Já perto do bondinho ali. Não. Não. Espera aí, gente. Tô procurando aqui, calma. Nossa, eu tenho uma raiva dessa agora da arma do Barry, pô. Fiquei chateada, chateada. Deixa eu tentar jogar Lonsyard pra ver se isso aqui existe. Ou é fonte de vozes da minha cabeça. O oh, bosta, não tô achando. Não, será que eu errei? Eu lembro desse nome, é numa rua antes dessa aqui. Cable car way, porra, tem trezentas mil fotos menos. Deve ser algum vídeo? Será que tem vídeo? Deve ter algum vídeo. Tá, vamos lá. Quer ver, ó, é ali, ó. Quer ver? Não, nem é aí, não. Lonsdale yard, Lonsdale, Lonsdale, Lonsdale. Ó, oh, Lonsdale. Então, vamos corrigir lá, né? Lonsdale. Eu acertei quase, hein? Quase. Deu. Eu vou colocar o Lons em verde. Dá licença. O Lons eu acertei. Eu acertei 50%. Vem não. Tá. E o Raging Bull, Book, eu não acertei. Agora deixa eu procurar ver se tem um gabarito. Meio certo, é. Eu levava uma... jogo alguma coisa de Lons. Pô, podia ter lembrado do Lansdale, né? Reizinho. Deixa eu ver se ele fez gabarito. Ele não fez gabarito? Não. Ah, tem que ter um gabarito, pô. Né, gente? Não tem. Aqui, ó. Não. Não, isso aqui é alguém resolvendo também. Street. Ó, aqui ele colocou mega mindset, a pessoa colocou. É, eu acho que o ideal seria mega mindset mesmo, né? Apesar que aqui meio que tanto faz, né? Vamos colocar o mega, então? Pronto, mega. Pronto. Enfim, mas não é oficial, né? A resposta ali não é oficial. É, é... Hum... Não tem, gente, nenhum. Mas, enfim. É, eu acertei... Quanto aqui, vai? São 19? Eu, errei, eu não sabia um. E acertei metade esse aqui. 17,5. Que dá quanto em porcentagem? 90%. Ah, vai acertei os 90%. vai gente eu não sei fazer porcentagem então é isso <risos> não sei transformar em porcentagem porcentagem porcentagem tá mas noventa e dois por cento disse o Edu vou colocar minha nota aqui então ó noventa por cento de acertos Uhul Passou com louvor, é, agora esse Raging Bull aqui, porra, esse pegou, esse foi nervoso, cara, esse foi brabo, esse aqui foi pra, pra estragar o velório mesmo, cara, meu Deus, meu Deus, é isso, gente. Podem me cancelar nas redes sociais, tá? Podem me cancelar nas redes sociais. <risos> que eu não acertei tudo. Pronto, pronto. Ah, ela que se diz especialista, é? É ela que se diz especialista, é?